filhinhos, análise de quedas, hein? continuemos, como dizia de lemos e você já sabe, se sua máquina persiste, insiste, te desafia, te deixa bravo, a HFW Informática vai resolver isso agora, tá travando, você precisa de um SSD, sei lá, entre em contato com eles, contato tá aqui embaixo, manda bala, tô deixando também aqui, não sei se já acabou, porque depende, pode ser que tenha acabado, aí você me manda um e-mail, o curso que vai ter dia 22 do 4, Beleza? Capoaba comigo, para você não, não sofrer isso. Bom, vamos lá. É... CBR600F Cartódromo, João Felipe Massad. Fala Durva, beleza? Sou seu fã assisti todos os análises. Todos, todos. Mas infelizmente agora estou aqui. <risos> Primeira vez na pista, primeiro curso de pilotagem. Até se puder mandar um salve pra galera do curso Fast Friends. Galera do Fast Friends, Vulgo FF, um abraço, together. Para provar que aprendi com os análises, meu tombo na minha análise, desliguei o acelerador, tava muito deitado. Certo, temos uma análise aqui então, peraí. Ah. Desliguei o acelerador, estava muito deitado, quis trazer ela mais para dentro e aí já era. Faltou o pneu, rosso 4: 30 dianteiro, 26 traseiro, frios. Tá bom, tá luxo. Já encomendei as pedaleiras Bullets for de CBR600F, arrasta muito, abração, bom, bom, muito bom a sua análise, vamos ver agora, tio Guedinha, fica com o vídeo, pelho. Nossa, isso é pedaleira, filho? Isso é pedaleira? Pedaleira máxima, hein? Que que... Oh, filhos, quando tá arrastando pedaleira assim, o que, que você tem que fazer? Quando tá arrastando muito pedaleira, infelizmente, você vai ter que solicitar o pirulito rei dentro de você. Não, é o seguinte, você vai ter que sair bem mais da moto, muito mais, muito mais. Vai ficar até estranho, mas se você sai da moto mais, você deixa a moto mais em pé e consegue fazer um traço mais tranquilo, sem pegar a pedaleira no chão. Porque você vai usar teu corpo como vetor para trazer a moto e vai quanto mais para fora, mais ela fica erectus, beleza? Então tá pegando a pedaleira no chão, original, pega muito. Primeiro passo, tirar aquele limitador. Segundo passo, ainda pega, sai mais da moto. Infelizmente vai ter que andar com ela mais em pé, mas vai ser possível ser um pouco mais rápido sem pegar a pedaleira no chão. Porque o problema não é só a ah, desacelerou, freio, peso na frente e tal, como você explicou. A pedaleira começa a pegar de um jeito que por mais que ela seja retrátil, você está com o pé apoiado. Então ela não vai retrair. E você não tá usando uma pilotagem motarde, por exemplo, o peídulo invertido, que você tá com a perna aqui esticada, sabe? A mão deitada aqui, você tá pra cá, a perna esticada, que se pega a pedarela, ela levanta. Não, você tá com o pé apoiado, então não tem como ela levantar. O que vai acontecer? Vai calçar, ó. Pé de cabra. E aí já era, levanta a traseira, ela, uou, wow, baby! E ó, Shh. Então tem que tomar cuidado com isso. Só naquela primeira curva lá que já tava, já era. E tem dois sons, tá? Dá meu? Da pedaleira. Se ela faz. Tá sutil. Beleza. Tá arrastando. Tá dando aquela limada trabalhada bonita. Se ela faz. Vai cair. Por quê? Porque aquele rápido. Aí ela calça e já era. Agora você assim, Pode. Isso, tá na né, Ó. Assim é agressivo. Ó. É agressivo. É gato bravo. Tem que. Já era. Ó, já vem aqui, mano. Moto já. Nossa, já dá aquela. Você viu? Gato bravo, ó. Aí já dá aquela calça, levanta e já. Dot de E já de cara no chão, irmão. Ó, gato bravo. Gato bravo, Danubeu. Ó, a pedaleira deu demais aqui. Já troca. Porque por mais que... Ó, oh. oh. e aqui outra coisa. Quando pegou, já joelhinho calçando, começa a acelerar a moto e levanta. Não deixa ela vir tudo, levanta um pouco e vai embora. Ó, oh. pera essa sensação aqui, vamos lá. Vamos aqui, vem. Vem aqui, ó, oh. vem cá, vem cá. Ó, oh. fechará o bonito, fechará o bonito. Continua mais um pouco aqui, ó. Oh. Continua mais um pouco, mais um pouquinho. Entrava um pouco depois dessa mancha aqui, ó. Oh. Você entrou no meio dela, entrava um pouquinho depois. Ou você entrava um pouquinho depois, ou você entrava aqui, só que é uma curva meio 180 lovers, né? Então você podia fazer o seguinte, ó. Já mudei de ideia. Já mudei de ideia. Mudei de ideia. Porque se a pedaleira tá ruim. Você tem duas opções, mas a pedaleira tá ruim. Se tá ruim, o que, que você faz? Vem aqui, ó, já dá um acelera aqui, ó. Dá uma aceleradinha aqui, ó. Entra aqui, ó. Entra aqui e faz um vezamentinho aqui, ó. De levinho. E volta aqui assim, ó. Entendeu? Faz um vezarol de levinho, afasta de leve, tipo o pinheirinho do, do Inter, assim, dá um, um levinho e volta, tá ligado? Bem levinho, que já não ia pegar pela galera tanto, tá? dá uma espalhadinha nela aqui, ó. Você ia dar aquele. Aí dá até pra trabalhar um pouquinho o freio, se quiser. Aí sim dá pra você soltar um pouco o selador. Deixa ela fazer um e volta, entendeu? já E pendurado na moto, penduradão, dá aquela. Ó, oh, deixa ela vir aqui e volta aqui bonitinho, ó. E já era, tá? É o que você pode fazer. Mas como você já pegou a pedaleira, não vai acontecer mais isso. Você vai poder dar um golezinho. A hora que você apontou, joelhinho pra limitar a inclinação. Começa a abrir e vai embora, tá? Beleza. Você travou aqui, tipo, travou o que eu quiser. Você tirou o acelerador, puxou mais, peso demais. A dianteira saiu e já era, tá certo. Só que a pedaleira pegando... É um item a mais para te atrapalhar e, se, e servir como solavanco para tirar a moto, tá bom? Outra coisa, filho, o Rosso 4 ele não é ruim, mas se você fica um pouco mais agressivo, vai querer frear mais assim, solta, vai e tal, sem ter que pensar muito, fazer mais telegrafado é melhor pelo menos o Rosso Corsa 4, aí você vai estar tá com um pneu luxinho para começar a brincar melhor beleza? Agora sim o próximo e-mail Felipe Rechert hey, hey, Felipe hey, Acho que é essa que fala. Fala Durval, sou o piloto Felipe Reichert e corro com uma R3 pelo Sul Brasileiro de Moto Velocidade. Na terceira etapa de 2022, que ocorreu em setembro no Autódromo de Velopark, tive uma queda logo no primeiro treino de sábado, onde a moto escorregou com a rola da frente e fui para o chão. Ajuda a entender essa queda. Estava com pneu Supercortus SC1, com 29 ps na dianteira, luxo, SC3 com 26 na traseira. Luxo, quente, tá bom. O pneu traseiro tinha um treino, mas o dianteiro já tinha uns quatro treinos. Tá, mas com bastante borracha ainda. Beleza. Não, quatro treinos também é pouco. Quatro treinos, tipo, quatro sessão de bateria, é pouco. No dia estava tentando me posicionar com o tronco um pouco mais pra frente. Aí é um pode ser um perigo, tá, filho? Para corrigir meu posicionamento. E fico pensando que talvez isso possa ter ajudado na série de frente, mas não sei ao certo. Sim. E calma, e não, pera aí, abaixo o link lá, lá, lá, lá, lá, Bom, fica com o vídeo aí, ó, o Insta dele é arroba 26 Eu não sei se tá certo falar reichert, como é que fala aqui, ó, reichert, é isso? Vê, Danubeu, você é inglês, de novo, ok, fica com o vídeo. Ó, oh. oh, Felipe, essa câmera pra analisar é um cocô. Quando você for fazer, faz um board viu? Isso é câmera motovlog. A gente faz... Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, filhos. A gente usa esse tipo de câmera quando já não tem mais o que fazer nos vídeos de on-board da pista, que é sempre uma coisa que vira um autorama, né? Então fica sempre igual. Você virar... Querer, vou dar exemplo. Virar 45, 40, 40, 42, não muda muito. Então você tem que colocar uma câmera na... No tripé, uma no coração, uma em cima. Você começa a se inventar pra dar view, entendeu? Mas se não é o caso, não precisa, essa câmera não serve muito. Você entendeu? Mas vamos lá. Mas pro posicionamento, aí sim, pra você em casa, posicionamento, você ver seu posicionamento serve bastante. Então tem a observação aí, pra você. Pra analisar uma queda é um pouco mais complexal. Porque eu gosto de ver RPM e tal, isso aqui. mas vamos lá. Vamos lá que eu gosto de desapéus. Vamos lá, eu vou ter que dar uma acelera aqui, né? eu vi que o vídeo tem 200 minutos. Mas deixa eu ver uma coisa. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Dá pra ver uma ré... Re... Dá pra ver um... E aí? Ele estava embaixo da árvore e tal. Chegou a frenagem, guarda o vídeo. Dá pra ler um livrinho. Não, tá bom. Cuidado com esses tiridá muito forte, porque o que acontece, filhos? Uma coisa, uma observação. O tronco. Por que que se puxa mais o tronco? Porque quando você tá numa 600, numa 1000 e as motos são um pouco mais pesadas, elas têm um chassi um pouco mais rígido, o tronco ajuda a trazer a moto. No caso das motos de baixa, tipo R3, Ninja, Ninja 300, elas são leves. Então assim, o tronco ele acaba sendo meio relativo trazer mais ou não. A não ser que seja um mais pequeno ou se... Mais pequeno é errado, né mano? Menor, né? Desgraçado. Você é um desgraçado, menor. Então você é menor a estatura, oh, novo, tem 14, 15 anos, a moto é grande. Aí beleza, você trazer o tronco porque você não tem força. Mas é... se você puxa mais o tronco, você faz mais peso na dianteira, e você dá uma gaguejada no acelerador, a chance de você perder a frente é gigante. Porque você tá dando uma carga ali para trazer a moto. E se não tem um, uma certa velocidade e não tem como o, o chassi estar tá bonitinho, quietinho, ele acaba influindo para queda, tá? Então esse um hum é meio perigoso. Mas vamos lá. E é exatamente nessa curva aí que vai vir. Tá, beleza. Deixa eu ver, deixa eu ver algumas vezes ela só para a gente entender uma coisa. Redução. Eu nunca andei aí, mas tudo bem. Ó, tá bom, apoiou. Não, luxo, ó. Legal, degradê. Apoiou o joelho. Apoiou o joelho pra limitar a inclinação. Né? Pá. Apoiou e começou a abrir. Certinho. Ó, apoiou o joelho primeiro. Pá. Começou a abrir. O que, que acontece? A moto quer ir pra lá. Trabalha o tronco. Pá! E ó, aí ela vai ficar aqui, ó. Hum, e vai. Porque quando você bota o acelerador ela cai pra fora. Então, apoiou o joelho. Pá. Encostou, tá luxo. Comecei a abrir, ela tá espalhando? Ué, mantém aqui e vai embora. Aqui certinho, certinho. Luxuoso. Sem mãozinha de sininho, controle remotinho, boneco, a mão tá legal. Travou tudo, HFW oh, Format. Ó, chique, vamos lá. Vamos mais aqui, vamos mais. Vamos mais. Então era uma vez. Quando Pedro chegou e disse: Stephanie, onde você vai com esta sacola? E Stephanie respondeu: Não sei, talvez lá no mercado. Foi quando Pedro observou: Opa, chegou a hora de fazer a curva. Que demora de, de, de, de R3, o, Ó, temos um desnível aí, hein? Temos um desnível de pista. Temos um desnível de pista. Ó, é desnível aqui, parece um desnível. Por que que me parece um desnível? Porque você não tá tão inclinado quanto a outra e ela dá uma sambada. Isso também pode atrapalhar um pouco. Você não fez o mesmo, fez o mesmo traço essa curva aqui. Deixa eu ver, vamos ver. Olha aí, ó. Pera aí, deixa eu ver melhor isso aqui. Deixa eu ver sem pausar. Filho, se liga, ó. Você pegou o desnível de novo aqui para mim, ó. Você pega ele, você tá apoiado, ó, da Uma. Aí, tipo, nessa aqui da Uma, você já dá aquela assustada e você vê que você mantém o acelerador. Você não abre ele como você. Você está acabando de entender essa informação que, putz, quase não contente. Você não abriu o acelerador e você vem um pouco mais para frente. Colocando mais carga na dianteira. Como você tomou e ela já estava mais ou menos inclinada. Aí ela sai de uma vez, ó. Ó. Você pode ver que já tá no chão, ó. Sim, tem duas coisas aqui, filho. O tronco, tá? De ter forçado ele pra frente. Não é errado, mas lembra do acelerador. Eu forço mais o tronco pra frente quando eu tô acelerando mais, porque a moto tá empurrando pra fora. Então, vamos lá. Por que forçar mais o tronco? Pois estou rápido e minha moto está abrindo. O pneu tá bom. Suspensão tá um luxo, tudo, mas ela me ir pra fora, que é normal, que é o que ela quer fazer. Você vai ser o vetor pra dentro. Então, pá, tá querendo sair, toma mais. Que também é aquela demora que a gente tem pra subir e voltar pra moto. Então, às vezes acabou a curva, você tá indo pendurado aqui, porque você tá abrindo tudo, tipo sol, interlagos. Aí depois você volta, quando acabou a zebra já. Por quê? Porque ela tá querendo ir pra lá. Então, você tá aqui, ó, uê. Então, tipo, você vê aqui, ó, encostou, pum, vem tudo, né? Vem uma sequência aqui, ó, tum, tum, né? Você pô, tá levando pra fora, toma mais um pouquinho, venha, só que o acelerador ele tem que estar tá abrindo, entendeu? Não adianta estar tá com ele parado ou simplesmente hum, e puxar mais, porque daí começa a ficar aquele peso na dianteira e aí ela pode ficar aquele aqui assim, ó, vai escapar, não vai escapar, vai escapar, não vai escapar, tá? Só que aí, se eu, eu vi duas voltas que você não dá essa rabeira de traseira e você não tá tão inclinado, então me parece um desnível na pista. Você pega ele na volta anterior e nessa. Aí ela dá uma chicoteada primeiro. Ó, você trabalhou o tronco, ela chicoteia um desnível. Ó, pum! Ela pega aqui na dianteira o desnível. Pegou. Aí você. E aí, tipo, você vem de novo e ela já era, ó. Você viu, ó? Você volta com o tronco, só que você não acelera de se você acelerou na outra, porque você tomou um susto. Então tá muito rápido a informação. Se tivesse fucks e toma. Ah, vamos lembrar um pouco, putz a dianteira deu um não sei o que, lembra acelerador, lembra da motor de direção, como é que eu faço com isso aqui? o Pô, acelera, né, a traseira tá levando, acelera um pouquinho, ela passou ali e ficou, já era, mantenha e puxa, ou então você podia assim levantar um pouco que deu, dá aquele susto, levanta um pouquinho mais, acelera e vai embora, faz ela mais barão, só que aqui você traz mais o tronco e você não acelera do jeito que você acelerou antes, aí já era, peso na dianteira e cai, tá? Então o desnível também foi bem safado com você. Tá bom, felinho É isso. Aconteceu comigo igualzinho. Vê o vídeo que eu, no Pieninho. Eu também perco a frente lá eu falo, ó oh, que se foda, já dou uma, eu já dou uma joelhada no chão, eu já abro a perna e venha, entendeu? O que acontece? Pode ver no de os caras já levantam a perna de fora pra já dar aquela joelhada e vai embora. Já tem que fazer isso. Ô ah, oh, foda-se, vai e já era, entendeu? O que? Mas é que eu tô salvando a frente. Eu salvei a frente duas vezes aqui agora pra você. Mano tá pedindo cuidado com a TV. Você entendeu, filho? Rápido, reflexo rápido. É isso. Entendeu? Por isso você vê os caras treinando no boxe, o boxe ajuda nisso aí. Só que tem que tomar cuidado que o cara quer virar começa já fazer um sombra, na mão, já começa a foder o ombro, acabou a moto. Ou um ou outro. Tá, pera aí. Próximo vídeo. Maurício Castro. Au! Tudo bem, meu amigo? Vamos lá o acontecido. Ah, eu tô ligado. Encontrei com ele no Pan-Americano e ele me mostrou. Esse eu achei sensacional. Eu falei, me manda esse vídeo, pelo amor de Deus. Isso aqui é pra gente rir um pouco, tá, filhos? Precisa dar uma risadinha aqui. É... Bom, estávamos em atividade na, da serra, já indo embora pra casa, quando de repente eu fiz uma curva de dois tempos em um tempo só. Maravilha. No outro pé, eu fiz a cagada de... No outro pé, eu fiz a cagada de olhar para um romeiro que estava ali me esperando para receber os abraços abertos resumo da situação eu sei do meu erro desta vez quase comprei uma fazenda foi uma pena a porteira tá fechada desde leve acidente quebrei apenas um pé desde leve acidente quebrei apenas um pé tá mas ele já tá bem porque ele estava andando lá tal não sei o que então tá boneco tá tudo certo é, já estamos em é, já estamos atividade operante novamente detalhes do dia eu tava com um pneu K3 tempo bom pneu bom Apenas fui dar um oi para um amigo que estava ali sozinho, sem nenhuma companhia. Eu também acho. Um abraço. Mauricinho S1000R de São José dos Campos e o símbolo. Beleza? Fica com o vídeo, filho. Olha que sensacional isso aqui, Danúbio. Ó, vendo no guy Rabbit, Rabbit, é na Moto Sprint. é na Moto Sprint. Ó, já entrou fechado é um tempo só fechadíssimo, já dá tudo errado aqui. Mas olha que luxo, ó. Olha, tem um cara aqui, ó. O que, que esse cara tá fazendo aqui? Ninguém sabe. É... Aqui ó, ó, ó a, a... a porteira fechada e a moto, né? Aí vem ele, ó, ó lá, lá, lá, lá, se liga, se liga. Que ó, é o pé já era. Tipo, na verdade o que aconteceu que foi o seguinte: o Mauricio falou assim, Oscar, ó, tô saindo agora, são quatro horas, irmão, quatro e meia eu tô aí, já me espera que eu já tô chegando. Aí meu, o cara tá aqui na porta, ó, ele já chega perdendo a frente, já caindo com tudo, né, velho? Já levanta aqui, ó, ó, o cara, pô, chegou rápido, hein? Chega aí, velho, porra, tal, tá, tipo, já tava esperando, tá ligado? Já tava esperando, o Oscar já tava esperando o Maurício, já tinha falado, ó, meia, tô aí. Ele já tava aqui, ó, só não guardei aqui, assim, ó. Olha ele vindo ali, ó. Caraca, Maurício. Aí sim, hein? Falou que ia vir meia hora e veio, irmão. Tranquilo. Aí só aqui, ó. Não, eu falei pra você que eu chegava, eu chegava, irmão. Você não vem com essa aqui, nunca eu chego. Entendeu? Mas é isso. Caraca, velho. É muito, é muito bom esses personagens, né, velho? Tipo, e é um lugar que já não tem sinal, não tem nada, mas tem um cara. Você percebe o negócio? Tipo, você não tem, não tem mais aquele negócio, tipo, ah, aqui é um lugar abandonado. Não tem, vai ter alguém lá. Mas o importante é o seguinte, os caras estava aqui e ó, Mauricião chegou, ó. Os caras. Putz, deixei o portão fechado, ó. Tá aqui, ó. Portão fechado. Ele vem e, ó. Estaciona bonito, ó. Acabou. Já era. Tá no luxo. Chegou, tranquilinho. Pronto. E aí, Mauricião? Chegou bem? Chegou rápido, hein? É nóis. Bom, felinhos, é isso. Mauricião, Oscar, chegou na fazenda no tempo cronometrado certinho, tudo certo. Espero que vocês tenham gostado dos cenários de quedas. E aguardo o próximo, felinho. Moto é a vossa casa. Ai, total! Oh, esquece de se inscrever, deixar um like, comentar. Você tá ligado, né? Faz parte do processo. Então tá bom. Aguardo o próximo. Ai.